O Cante Direito hoje é com a Sara no violão. Yeah! Tá o tomate aí. <risos> What's up, learners? How are you today? Sou o Júnior Silveira e eu estou aqui com convidados especialíssimos que são os teachers do YouTube. É, galera! Uh -huh! pra... uh -huh! Sara, fala de você aí. Hora do jabá. Vai. <risos> ah, <risos> Jack, oh. jabá. Ela aprendeu a palavra nova agora, ah, Jack. Jabá. Jabá, jabá. Propaganda aí, ó. <risos> gente, eu sou a Sarah Escarcelli, o meu canal é Inglês 200 Horas, pode ir lá dar uma olhada, tem várias dicas bem legais. Isso, oh. acabou, acabou o tempo. Ah, eu sou a Ellie do canal Teacher Ellie também se inscreva no canal, gosto de trabalhar com filmes, músicas, séries acabou o tempo. Beleza, beleza, yeah. tô igual o Faustão então, opino. Uh -huh. Vai lá, Para as mulheres, let's, oh, ok? okay. okay let's first. Eu lá. I'm Jackie, eu tenho o canal Ask Jackie. E... No canal também. Ah. Beleza, ah, é. agora todo o tempo do mundo para o Lisses. Ah! Uh! Uh! Ulisses Carvalho do Tecla Sap. Ah! Ah! Se inscreva no canal dessas pessoas aqui, esses incríveis profissionais. Do YouTube. E do Júnior também. Muito bem. Quanto mais canais de educação e de inglês você conhecer, melhor vai ser pra você, garoto. Beleza? Hoje a gente vai ensinar pra vocês como cantar o refrão da música It's My Life, do Bon Jovi. Yeah! yeah. Então eu vou tocar e essa galera vai cantar comigo I've a song for the broken heart It's my life It's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live while I'm alive It's my life My heart is like an open highway My Frankie said I did it. De como é que se diz refrão em inglês? Oh, the chorus. É, the oh. Yeah, the chorus. chorus. Yeah, chorus. Chorus. Chorus. chorus. Então cada um aqui vai vai pronunciar, vai dar uma dica aí de como cantar as partes do chorus, né, do refrão. Muito bem, vamos lá. Primeiro a Sara. Sara, então a música começa como aí? It's my life. It's now or, uh, it's uh -huh. now or never. Uh -huh. It's my life. It's now. Enquanto você comigo esse trechinho. A gente <risos> <risos> <risos> It's my life. It's, it's my now. My life. Life. Ali, vamos lá, você vai cantar a próxima parte comigo, beleza? A uh -huh. próxima parte é... I'm gonna live forever. I ain't gonna live forever. I, ain't. I just wanna yeah, live when I'm, I'm uh -huh. I ain't gonna live forever. Uh -huh. Let's <laughs> ain't. <laughs> aint, yeah, então. ain't aint. Um talk about aint. ain't. Quem já fez um vídeo sobre ain't? aqui? A gente já fez. Todo mundo, menos eu. <laughs> I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. I, you gonna? I just gonna. Uh, be, uh, going, going to. Two, uh -huh. yeah. You wanna? Can wanna want, two. want to. Yeah. Mm -hmm. yeah. well, well, né? E while well, I'm alive. É óbvio sem venda, né? While I'm alive. While well, I'm alive. While I'm Okay, próxima parte que vai cantar comigo é Jackie. My heart is like an open highway. My friend, my friend said, said I did it my way. que cantei o vai terminar comigo, hein? Agora que cada um praticou um pouquinho o refrão aqui com cada um dos teachers, tá na hora de você aí dar um tostão da sua voz e cantar junto com a gente. Beleza? Olha lá, hein? Você tem que cantar... Tira os móveis da sala, tira os vidros, os copos, pelo amor de Deus, não <risos> vai quebrar...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 sugestão aqui embaixo, qual a próxima música que você quer que a gente coloque aqui no canal like nesse vídeo pra ficar feliz não se esquece de acionar, meu, clica no sininho aqui, ó, o Belzinho, ele é seu amigo você sabe, né? Clica lá pra você receber toda a notificação de vídeo novo que tem aqui no canal Thank you very much guys for watching e lembrem-se todos vocês See you around! Bye! It's my